Tudo bem? Aqui é o René Ricardo eu sou empreendedor digital desde 2014 E sou o dono desse canal Trabalhar em casa ganhando né? e Eu quero falar uma coisinha A respeito de é, A respeito de blog né? é, O que é a real necessidade De você ter um blog hoje Dentro da internet tá e pra que que você teria um blog? Bom, é, eu tô nessa pegada aqui desde 2014, né? Eu já tive muitos blogs, já tive mais de 10 blogs, né? Alguns eu tive em WordPress, outros eu tive em, em Blogspot Aliás, quando eu comecei, eu comecei com blogs em Blogspot E... mas mesmo os meus blogs em em WordPress, qual eu comprei domínios, eu comprei alguns domínios e tinha a minha hospedagem, né, que era hospedar hospedagem da HostGator, uma hospedagem muito boa que aguenta muito o tranco, aguenta muitas visitas e eu não tive, assim, o resultado que eu tive em vendas de produtos é, foi quase que eu fiz uma venda eu fiz 10 blogs que eu tinha tem um tinha muito conteúdo eu cheguei a gerar é, quase 300 artigos né? é, muita pesquisa eu fiz muita pesquisa realmente né mas não tive resultado com blogs não né alguns alguns é, empreendedores aí mais velhos dizem que é, o blog ele dá muito resultado para te falar a verdade Resultado em vendas, eu não tive. Eu tive resultado em visitas e captação de e-mails de para e-mail marketing. Isso eu tive bastante. Né? Tanto é que eu tenho uma lista dentro de um produto é, que eu tenho mais de 800 pessoas é, mais de 800 e-mails somente com os blogs que eu nem tenho mais. Né? Então é, a necessidade de um blog hoje eu diria que seria para você captar, captar e-mails, né, para fazer e-mail marketing e colocar alguma coisa para você é, fazer ali de, de é, como projeção de produtos para que você possa vender futuramente. Porque além disso você vai gerar muito conteúdo para ter autoridade, né, e realmente vai demorar um certo tempo aí pelo menos de seis a oito meses para para que o seu blog fique conhecido né? e até lá você já pagou oito meses de hospedagem né? sem ter resultado há uma outra forma muito mais fácil que eu que eu vou falar no próximo vídeo tá? no qual você pode atingir mais pessoas organicamente tá e isso é muito importante você não ter que trabalhar com anúncio pago anunciar a, a, ou é, que é, na verdade é, Quero falar sobre o YouTube tá? YouTube e vídeos Essa é uma excelente maneira de você vender produtos Fazer autoridade Você faz tudo isso apenas com vídeos né? E no meu próximo vídeo Eu vou te falar como eu migrei do blog né? Saí de 10 blogs tá? Sem resultado algum E migrei para o YouTube, né, obtendo resultados, resultados até bem relevantes, ok? É isso aí, eu quero te dar aí um forte abraço, seja bem-vindo ao meu canal é, Trabalhar em Casa Ganhando, tá? Eu convido você a compartilhar, ó, compartilhar esse canal, é, se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Então é isso aí, um forte abraço e lembrando, quero também recomendar o curso é, do Leonardo David, tá? que é o Afiliado Orgânico, tá? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esse curso, é só clicar no, no link aqui embaixo. Forte abraço, até mais!